a visão do futuro e a condução da vida presente. Dois pedreiros colocavam tijolo sobre tijolo numa construção. Perguntou-se a um deles o que ele estava fazendo. Estou fazendo uma parede, afirmou. O segundo, quando perguntado, respondeu, cheio de orgulho, estou construindo uma catedral. Apesar das tarefas serem iguais, os resultados foram completamente diferentes. Você não acha? Esta é uma história que costumo contar a respeito da visão do nosso próprio trabalho, da dimensão do nosso labor e do que estamos fazendo das nossas vidas. Que diferença estamos fazendo para o país ou para o nosso planeta? Estamos trabalhando para nós mesmos ou estamos trabalhando para um país melhor, para um mundo melhor? Um homem muito sábio seguia pela beira da praia quando divisou a uma certa distância um vulto que lhe pareceu estar dançando. A ideia de alguém dançando na praia lhe pareceu interessante e ele buscou aproximar-se. Verificou tratar-se de um jovem com uma atitude peculiar. O que lhe parecia um bailado era, na verdade, um conjunto de movimentos que o rapaz fazia para abaixar-se, pegar estrelas do mar e atirá-las de volta ao oceano. O sujeito achou a atitude curiosa e inquiriu ao rapaz. O que fazes? Jogo estrelas de volta ao mar, foi a resposta dele. Talvez devesse ter perguntado por que o fazes. Continuou o homem com um ar de deboche. É que o sol está a pino e a maré está baixando. Se não as atirar, elas morrerão ressecadas, retrucou. Mas que ingenuidade! Você não vê que há quilômetros e quilômetros de praias e nelas há milhares e milhares de estrelas? Sua atitude não fará diferença. O jovem abaixou-se, pegou uma estrela e cuidadosamente atirou de volta ao mar seguindo o seu peculiar procedimento. Em seguida, voltou-se para o homem e disse, para essa aí fez diferença. O homem ficou muito pensativo sobre o que ocorrera e naquela noite não conseguiu dormir pensando nas palavras do jovem. No dia seguinte, levantou-se, vestiu suas roupas, foi até a praia e começou com o jovem a atirar estrelas no oceano. A história tem uma reflexão importante. O que o jovem tinha de diferente era a sua opção de não ser mero observador do universo, mas agir nele, modificá-lo de alguma forma. E concluindo, uma visão sem ação é um sonho. Ação sem visão é passatempo. Mas se aliarmos nossas visões e nossas ações, faremos diferença no universo. Allan Kardec, em obras póstumas no capítulo sobre a vida futura, diz O homem não se preocupará com a vida futura, senão quando vir nela um fim claro e positivamente definido, uma situação lógica, em correspondência com todas as suas aspirações, que resolva todas as dificuldades do presente e em que se lhe depare coisa alguma que a razão não possa admitir. Se ele se preocupa com o dia seguinte, é porque a vida do dia seguinte se liga intimamente à vida do dia anterior. Uma e outra são solidárias. Ele sabe que do que fizer hoje depende a sua posição amanhã e do que fizer amanhã dependerá a sua posição do dia imediato e assim por diante. Tal tem de ser para ele a vida futura, quando esta não se achar mais perdida nas nebulosidades das abstrações e for uma atualidade palpável complemento necessário da vida presente, mas das fases da vida geral, como os dias são fases da vida corporal. Quando vir o presente reagir sobre o futuro, pela força das coisas e, sobretudo, quando compreender a reação do futuro sobre o presente, quando, em suma, verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade, como o ontem, o hoje e o amanhã na vida atual, então suas ideias mudarão completamente, porque ele verá na vida futura não só um fim, como também um meio, não um defeito distante, mas atual. Então, igualmente, essa crença exercerá sem dúvida, e por consequência toda natural, a ação preponderante sobre o estado social e sobre a moralização da humanidade. Tal o ponto de vista onde o Espiritismo nos faz considerar a vida futura. A visão que temos do futuro é determinante para o modo como conduzimos nossas vidas. Cada uma das nossas atitudes mantém-se com ou sem coerência na medida em que tornarmos claro para nós mesmos qual o caminho que pretendemos trilhar, com que fim desejamos seguir.